Fala rapaziada, hoje nós vamos pegar algumas skins, skins de graça, pins de graça, a gente gosta muito E aqui no canal Bruno Clash, você vai ver como é que vai fazer okay. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área é mais um vídeo pra vocês rapaziada Já estou aqui na minha live da Twitch, se você não conhece eu faço lives na Twitch todos os dias, mais ou menos ali umas 11 horas. O Shadow fala que é mais meio-dia, mas é mais ou menos umas 11 horas, tá beleza, hein? Então é o seguinte, o link tá aqui na descrição, vem com a gente que tá bacana. E eu tô aqui com meus manos, ó, o Xarope e o Shadow. E aí, rapaziada, beleza? Salve, salve. E aí? Salve. É isso. Salve, salve, hein? Cadê o, o Xarope? Sumiu? Salve, e aí? Não, mas na, sumiu da comp aqui, Isso é louco. Ah, tá, eu tô entrando, aí, eu tô entrando <risos> Ó, oh, rapaziada, é o seguinte, hoje nós vamos pegar aqui skin, pins de graça Também tem star power e skins que a gente vai comprar aqui também Vai ser doideira, então se liga só porque vai ser doideira Se você não pegou ainda, você vai saber como é que pega de grátis, hein, de grátis na faixa Até injeção no bumbum, meu mano Então bora lá, deixa eu começar aqui enquanto o mano xarope vai entrando Vamos começar a brincadeira porque é o seguinte Nós temos presentes aí do Natal, né E no Natal, ô oh, Shedão, você ganhou o seu broque bonitão aí das antigas? Ganhei, esse Brock é top também Esse Brock aqui é top, então Bora pegar o Brockzão top das galáxias O Brock das antigas, mano Está aqui, ó, de graça pra vocês, então Chegou junto aí, ó, Brock das antigas Só dá aquela dancinha, né Aquela dancinha marota, né Essa aqui, ó, essa aqui, ó, galera, ele faz assim, ó Ele faz assim, ó É, né? mais ou menos, ele não é gordinho, mas é Cara, é quase cair aqui, mano Beleza, bora lá, então Vamos fazer o seguinte, continuando a brincadeira Não dá risada de mim, a rapaziada do chat tá dando risada eu Tô com vergonha já, hein, rapaziada Pelo amor de Deus, manos. Ó, a gente vai pegar também pins de graça Shedão, pegou seus pins? Peguei meus pins de graça também Aí sim, então tá valendo, então Aí, ó, pins liberados pra gente aí de Natal Muito top Caramba, legal, eu gostei dos pinzão eu Gostei da árvore de Natal dando risada ali, hein? Vamos pegar também caixa grátis Tem muito presente que rolou aí, não? No fim do ano do Brawl, tá fácil pra caramba É só entrar e pegar temos também um poder estrela hipotermia do do meu mano ali, do nosso Lu. Deixa eu ver o que ele faz aqui. Os inimigos atingidos pelo Lu pedem 35% da sua velocidade de recarga, de acordo com o nível de congelamento Vamos pegar também, porque a gente gosta de ter tudo, né, rapaziada? Então mais um poder estrelita aqui pra gente. E agora a gente vai fazer o seguinte. Eu tô querendo pegar essas skins. Essas Você tem essas skins aqui, ô, ô, Xadão? A do Frank festivo e o Tique de Neve? Não, não tenho não. Então vai ficar continuar, então você agora felizado, continuando sem skins aí, porque agora eu vou pegar a minha. <risos> beleza, beleza. Maldade, pe... o oh, Botzão, ele pensou que ele ia ganhar, mano. É, isso. Depois, depois eu dou pra eles, uma. quer dizer, não, não vou dar nada, né? Ó, vamos inserir Mas... o código aqui, rapaziada. Quer ajudar o canal? Não precisa fazer nada a mais do que colocar aqui o código. Bruno Clash, Bruno Clash, tudo junto aí, GG. Inserir, apoiar, porque o Shadow falou que sempre usa o código Bruno Clash. Quando ele vai fazer isso aqui, ó. Quando ele vai comprar as. As gemitas. Bora comprar então, agora, ao vivo. Comprar das gemas, já apoiando o canal Bruno Clash. Agora sim podemos, agora, comprar pro. O... Vamos agora comprar nossa skin, né? Ah, <risos> tá, mano. O Shadow ganha muito bem, ele tem aí, trabalha num lugar muito da hora, então ele compra gema todo dia E ele dá muita, muito sub pro rebola também <risos> Vamos comprar aqui também O Frank Festivo Esse aqui é da hora, hein? Frank Festivo tá legal, ele deu uma... Olha que da hora, mano, animal, hein? Vamos comprar então o Frank Festivo 149 Meu amigo, essa aqui tá bonita, hein? Ele vem com essa árvore junto? Só pra saber aqui Ah, ele bate com a árvore se pá, né? Se pá, bate com é a dele. É, que da hora, mano, que da hora E vamos comprar também o Tique das Neves aí é O Tique de Neve da hora, isso aqui parece ser bonitão, hein? Vamos comprar o Tico da Neve também, que eu não tinha comprado nenhum de Natal. Vamos ter logo duas aqui de Natal. Topster da balada. Tem o Gay o Quebra-Nozes também. Mas vamos segurar aqui, vamos ver, seguir pra outro vídeo. A gente vê em outro vídeo o que vai acontecer, hein? Vamos então, fazer o seguinte. Vou comprar essas festas do Brawl aqui também. Porque... Porque sim. Então, mais pins aqui pra vocês, mano. Mais 49. GGzaço, muito pin. Depois eu vou ter que colocar todos esses pins aí. Rapaziada, bora jogar? Bora, bora. Vou, ter que, vou ser obrigado a usar meu Brock das Antigas primeiro Primeiro ele, em Brock das Antigas Nossa, todo mundo de Brock das Antigas Que da hora, mano <risos> Aí gostei, rapaziada. Ó, oh, só na dancinha marota, ali Só na tecla cadica Edgar e coisa, hein Ixi, comp deles é pesadíssimo Vamos lá, vamos lá, rapaziada Comp pesada vai ficar o Edgar ali, hein Já vem em mim, foi esperto Boa, boa, dá dano aí que ele tá aqui Ele saiu, ele foi embora pelo que eu vi, ele foi embora. Vai Pode ir. Tô com medo dele aqui, ó. Vai que falta pouco, vai que falta pouco. Nossa, veio dois. Nossa, matamos, matamos, seguramos. Só matar. Uhul! Bora, bora, bora. Boa! Boa! Levamos! É isso, molecotes! Nosso Brock das antigas. Só na marotagem ali, só na... Só da marotagem Agora vamos jogar com o nosso Frankzão Frank da massa Vamos lá, futebral com o meu mano Frankzera do Natal Vamos ver como vai ser essa pegada aqui Com o Frankzão Vamos ver ali, a briga é boa Ai, Tentei escapar ali, não deu Boa, boa Jogou pra frente ali Agora que eu tenho velocidade pra dar pra vocês. Boa. Tento com o Marks pra ele não passar sozinho. Ah, vamos, vamos, vamos. Lembrando. Dá o ultiado. Boa. Ultiado. Nossa. Ah, meu Deus. Deu das pra trás. Ai, meu Deus. Acho que você nasce ainda, né? É, nasceu, nosso. Opa, ele errou. Oh, meu Deus. Errou! Entra aí. Boa, matei aqui embaixo. Obra. Só fazer. Boa. Aê, Shadow! Boa, Shadow. Boa, Shadow. Só bora. Só vamos, só vamos. Mandar aquele abraço, salve pro Rebola aí, né? G mano? O cara que ensina o Shadow a jogar aí também. Eita, derruei! <risos> tá ensinando mano? tão bem, não. Falou do rebola, que o Shadow já sentiu, já travou ali. Falou do rebola, dá até medo, viu. Treinador, foda. Matei ali. Boa! Matei, matei mais um. Vulta, tá, Bruno. Vou voltar agora. Ou entra com tudo, velho. Uhul! Boa. Você tá maluco? Aí sim, rapaziada. É agora nós vamos jogar com o Tique do Natal. Bora partir então, Tikizão, agora Tique na maldade, pique-gema. É, é pique-gema. Que oh, boa. beleza, boa, Que beleza. Trolou! Nem <risos> <risos> era a minha intenção. Deixa eu ficar com medo é de grupo. Mas é capaz de dar certo ainda. Inverte 6 dois, fica com mortes. Nossa, Ai, Shadow, troca, mata o morto. Já era. Aqui quebrou, hein? Olha ele. Meu amigo. Algo me diz que o Shadow trollou a gente. É, ele tem que matar o morto. Jamais, galera. Ah, não peguei, morri. Boa. Pega é, ah. a X2 e desce. Boa. Boa. Certo é, com o Dá pra você matar ele se quiser ir pra cima. Ai, meu Deus. Esse morte cura muito, né? Demais. Demais. Lá, Matei vai. Os... Vai. o. Ah, o Bruno. Já foi. Não tem ah. Quebrar a torreta, ele tá bem nele. Não morre, Shadow! Matei! Desce! Protege aqui, ó! Boa, boa! Nossa! Boa! GG, vai ganhar! Vamos! Tudo time, calculado! Um eu acredito, eu não desconfiei nunca do Shadow! Você tá maluco! <risos> <risos> É isso, rapaziada. Conseguimos a vitória, meus manos. E foi Topster. É isso, manos. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Jogamos com as três skins. E, é claro, compramos e pegamos de graça algumas coisas aí neste final de ano. Então, se você não pegou, pega também rapidinho. Valeu, xerdão. Valeu, Charopeta da maldade. Valeu, valeu. É nóis. Valeu, tamo junto. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Abraço a todo mundo. que não se inscreveu, se inscreve no canal e deixa aquele like. Abraço e... Falou. Oh, ha, ha.